Boa tarde pessoal, você sabe o que realmente está pagando para o banco? Meu nome é Renata De e sou advogada em direito bancário. Eu posso ajudá-lo, aquele contrato que te tira o sono, aquelas parcelas que você faz aquele esforço para pagar, tira dinheiro da sua empresa, do giro da sua empresa, ou então do seu dia a dia, né, dos seus compromissos para pagar banco a gente pode pegar esse contrato, fazer uma análise técnica e verificar se o que você está pagando realmente está contratado. E verificar também se o que está contratado está dentro da legalidade. Com esses documentos, fazemos uma análise contábil e vamos esclarecer, tirar essas dúvidas. Se gostou desse conteúdo, acompanhe os próximos vídeos, dê o seu like e acompanhe nosso canal.